E aí galera, beleza de nada com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui com um ambiente um pouco mais escuro, mas ao mesmo tempo iluminado Enfim, galera, seguinte, eu sempre faço o vídeo é, jogando o GTA V no Playstation 3 a cada ano que a gente entra, certo? Eu já fiz um, acho que eu vou fazer outro entrando online e eu não tenho Xbox 360, mas eu, eu encontrei um vídeo aqui Que mostra mais ou menos uma comparação gráfica Na verdade, os vídeos que eu faço é pra ver se a galera tá jogando, se tem jogando e tal E no Playstation 3 sempre me surpreende Você que joga no Xbox 360 é, Eu queria muito pegar um para poder fazer esses vídeos também com o Xbox 360 Eu jogando, certo? Eu jogando Mas a gente vai assistir um vídeo aqui é, De comparação gráfica porque o GTA foi lançado em 2013 e estamos em 2021, mano. Sério, véi. Não tem GTA 6? Eu quero GTA 6. Então, ó. Essa imagem que vocês estão vendo aí é o GTA no Xbox 360. É... E por incrível que pareça, esse vídeo o cara opõe em 8K, mano. Eu não tenho um monitor 8K aqui. Eu até deixei pra ver se tem alguma diferença. Mas por via das dúvidas fica travando na internet que a gente tem, não... Porto 8K e se ficar travando eu baixo um pouquinho para 4, beleza? Então vamos assistir esse vídeo aqui. Ó, tá ali do lado Xbox 300, Olha lá, tá vendo? Tá carregando, mano. Eu vou ter que abaixar aqui a qualidade, mano. Não, vai ficar travando. Vai ficar travando. Caraca, mano, já tem, ó. Vou baixar aqui junto com vocês, ó. Você ó, pode ver ó, que tem todas as qualidades gráficas. que Inclusive, se você tiver uma TV de 8K que deve custar uns 8. Um, que custa 90 mil reais. Aí eu tava vendo, mano. Custa 90 mil reais. Não sei se todas custam isso. Mas se você tiver uma TV braba, aí você pode entrar no link que eu vou deixar do vídeo original na descrição. E a gente em 8K. Será que tem alguma diferença? Bom, tem muita diferença, né? Mas enfim, ó. Tá carregando. Vamos dar o play aqui. Ó, agora em 4K tá de boa. Esse é o GTA no Xbox 360, certo? E esse daí é um GTA rodando numa GeForce RTX. Caraca, moleque. Eu não sei se essas músicas aí vai dar ruim, mano. Vou deixar... Olha isso, maluco. Caraca, mano. Mano, faz tempo que eu não vejo um vídeo assim, cara. Ó, o cara colocou lado a lado, ó. Lado a lado, passando nos mesmos locais, ó. Essas músicas costumam dar flag, velho. Mas eu vou tentar ficar falando bastante. Que é bem. Mano, olha lá a lado, velho. Inclusive o carro é a versão real da versão é, do GTA que. Digamos que é a. A versão que. O que Star faz ali meio parecido? Ela não pode usar as marcas né é bom olha isso cara propagandinha aqui olha isso moleque e coisa imagina esse 8k velho. cara eu nunca vi até tv 8k mano qualquer dia eu vou lá na é, apesar que tá fechado né mas qualquer dia eu vou numa loja e seria... É que Playstation 5 também, Xbox Series X não tem nessas lojas, né, mano? Inclusive, tá em falta, né? Não sei como é que tá se... Meu, chegou... Pra quem não me segue no Instagram, segue lá, galera. Vai ficar na descrição, né? Eu mostrei lá o meu Playstation 5 que chegou, demorou muito pra chegar. Na verdade, teve um problema no endereço, né? Era pra ter chegado em janeiro. E aí, teve um problema no endereço, eles não encontraram a casa... E aí eu tive que recomprar e o console, esperar aparecer o link lá, disponível para comprar. Mesmo assim, eu acredito que é o meu, era o meu que tinha vindo para cá, eles colocaram de novo para vender. Porque eles não garantem, né, para você, ah, deu um problema aí, mas pode ficar tranquilo. E você faz o pagamento novamente, eles não, eles devolveram o dinheiro. E eu tive que esperar, olha, o link... Tá disponível, depois que eu comprei ficou indisponível Então era o meu, né E mesmo assim os caras demoraram quase um mês Acho que mais de um mês Pra enviar pra mim, mano Então foi chegar Esse mês agora? Mês passado? Mês passado, chegaram no mês passado Era é dia 24 E eu postei lá no, no Instagram Então se você não me segue, segue lá Tá esperando o quê E cara, tá lindo demais GTA, hein, velho olha isso, velho Que coisa absurda é que é aquilo, galera. Eu não subo com essa mesma qualidade. Então, não sei, velho, se vocês estão vendo. Mas voltando ao assunto. É, eu gostaria de comprar um Xbox 360 pra fazer alguns vídeos. Pra ver a galera jogando lá. Ver se o pessoal tá, tem alguns serviços lá. Provavelmente tem, né, mano? Porque a gente vive num país que é muito complicado, né? Você mudar, assim, de console. Eu entendo, é... Muitos ainda tem o Playstation... É, o Xbox 360... Até porque... O Xbox 360... Você pode jogar online... Com ele destravado... Então você paga quinzão... No, no disco... pagar O Playstation... Já é mais complicado... não sei como é que tá... O Playstation 3... Mas o Xbox 360... Eu tô ligado que você pode... É, usar uma destravinha ali... E... Jogar os jogos online... E pagar barato... Né mano? Ainda bem que os jogos da nova geração... Que tá... 320 reais, mano. É complicado, velho. Muito complicado. Ainda mais que a situação de... Pandêmica. É... Por Deus, irmão. Mas olha aí, galera. A diferença, cara. A diferença brutal, né, velho? Eu não sei se o... Eu acho que o Xbox 360 graficamente é melhor do que o Playstation 3. Inclusive a Microsoft sempre teve um console um pouco mais forte que a sua concorrente, né? O Xbox Series X é, é mais forte, né? Que o, que o PlayStation 5. É... Mas o que a Sony tem um pouquinho de vantagem é nos exclusivos, né? Que a gente não sabe aí. Já Days Gone foi para o PC, já não é mais exclusivo. E a gente não sabe, né, mano? Daqui um, sei lá, dela essa fase para o PC já era mesmo, não é mais exclusivo. O cara que tem um PCzinho dele vai jogar. Não vai precisar comprar um Playstation 5. Apesar que 4 mil reais dá pra você montar um PC aí legal, mano. 4 mil não, né? 4 e Quase 5, né? 4, 600, né? Não sei, se teve, não sei se teve alguma alta aí e tal. Teve uma queda, né? Que foi reduzido o juros sobre é, videogames. Então, deu uma queda. Mas dá pra montar um PC considerável. E tipo assim, mano. Falar pra você... Você tem 4 mil. Tem 5 mil. Você não liga muito assim para exclusiva essas paradas. Cara, eu recomendo você comprar um PC, velho. Eu recomendo você comprar um PC. Porque além de você poder jogar, né? E ter o um controle do FPS e tal. Dos gráficos, você pode baixar, pode aumentar, né? Pode dar upgrades com o futuro, né? Você pode melhorar a placa. Melhorar a memória e tal. E você vai poder fazer outras coisas com o PC, né? Inclusive ver vídeos impróprios. não vejam. Mas olha só o lado a lado, velho. Que coisa show. Que coisa que alguém precisa de PC pra isso, né? O celular tá aí, né? Não precisa de PC pra isso, não. Mas pra jogar, você precisa. Ou um console. Mano, tá bonito, velho. Eu tô impressionado. Tô impressionado, mano. Queria colocar, eu comprei uma, uma TV 4K para usar com o Playstation 5 Qualquer dia eu vou, eu vou plugar lá, mano, pra ver, velho. Colocar um vídeo aí pra ver desse aí, pra ver Porque o meu monitor ele não é 4K, ele é 120Hz 120 Ele não é 4K não, é um pouquinho melhor que Full HD, mas ele não chega a ser 4K mas olha só, mano, olha a diferença, velho. Vi que o cara fez questão de colocar, galera, é... as, as partes diferenciadas no, no mesmo local, ó. No mesmo local ele tá passando e até a iluminação, né, mano? A iluminação parece que não tá amarela ou tá branca. era mudar as lâmpadas, ó. A lâmpada amarela economiza mais. <risos> Coisa que faz diferença aí no vídeo, né? Mas você que até mudaram. As luzes são amarelas. Ó. Olha isso, maluco. Subindo com o avião aí, ó. Tá da hora, né, cara? Mas aí, me conta aí se ainda você joga no Xbox 360. Se ainda você não me segue no Instagram, segue lá. E... O, o GTA, até os, as versões do PC, ele tem essa... É meio, sei lá, não sei se é assim em Los Angeles. Ele é meio ofuscado. Você viu que no, no, no, no, com os mods, né? Que você consegue melhorar e tal. Ele já fica mais limpa a imagem, né? Mas você vê que o avião aqui à esquerda, ele tá... A imagem é mais... E é assim mesmo, cara. Mas é isso aí, galera. Vídeo finalizado aqui. É... Tá rodando numa RTX 390, mano. Nossa, cara. É melhor placa do mercado aí, essa daí vale mais do que um Playstation 5, mano eu não sei quanto é que tá agora, mas eu sei que ela vale mais <risos> enfim, desculpe bom, espero que vocês tenham gostado, se gostou, clica no gostei como eu disse, tô para fazer um vídeo aí é, jogando no Playstation 3 tá aqui do lado e eu vou instalar ele ali direitinho com os cabos e vou fazer um videozão em, entrando lá, beleza? Até a próxima galera, aí fui!